Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal sobre Ronaldão O time dele foi eliminado, né? Que pena, hein, Ronaldão? Que pena! Por que que o time foi eliminado? Chora, Ronaldão, chora! E é isso, gente, Flamengo conseguiu uma grande classificação Flamengo, hein? Malvadeza, malvadeza, vacilador Tá jogando bola, hein, Flamengo, hein? Semifinalista pela terceira vez em quatro anos, desde 2019. E é isso. Então é isso. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui, canal Jogo Aberto. É, rapaz. Ronaldão aí, satisfeito. Não tá feliz. Deixa ele pensar. Ele tá, não tá feliz. Ele perdeu. É, Ronaldão. Rapaz. Ronaldão aí, vai... Vai... O Coach vai perder o Palmeiras, o Ronaldo vai ficar, ó, vai ficar bolado da vida, hein? Mas então, vamos ver, né? Se o Coach perde o Palmeiras, que o Coach já tá numa fase terrível, hein? Terrível mesmo. Perdeu, patou pra Havaí, perdeu o Corinthians, se ganhar do Palmeiras, se empatar, já tá? E olha, decisão da Copa do Brasil já dia 17, né? Não é isso. Importante, cara, que o Flamengo se classificou, né? Semifinalista ele. Tá então antes, eu quero que você se inscreva no canal, deixa o like, inscreve, tá bom? Quero chuva de like, deixa o like, tá bom? Ativa a notificação pra você não perder nada. Vamos pro vídeo! Vamos pro vídeo! Eu avisei Estamos que o Pedro que... seria o cara da partida e vou dizer mais. No um agregado 3x0 pro Flamengo, nenhum gol do Corinthians... Estamos... Não tenho que discutir. Mais uma vitória do Mengão. E aí, gente, chama o regras rei, são pô, regras. Aqui a gente cumpre. Pô, não tem pô, VAR, pô, pô, pô. não tem erro de arbitragem. Aqui as regras existem. E quem é eliminado da Libertadores e torce para um time da Libertadores sai de pô, pô, pô. Macá. E aqui está Ronaldo Giovanni. Ele acreditou Bom dia, se é que é possível ter um bom dia depois de sair da Libertadores, mas tenta. Tenta, porque não tem outro caminho. Ronaldo! Se eu for na sua, eu vou me aqui. Poxa, isso, Nossa solidariedade. Dois trairos! <risos> a televisão brasileira está vendo hoje aqui dois traíras, velho. Olha aí, traíra masculino e traíra feminino. Já passei por isso. Não, Já passei, passei. Essa semana também. Agora, dois. calma. Vamos falar de realidade, não de probabilidade. Hum. Aqui é realidade. Hum. Ana, hum. a torcida do Corinthians quer a explicação, o motivo. Por que o Corinthians explica, foi tão mal nos dois jogos <risos> e foi eliminado <risos> com autoridade pelo Mengão? Menino Ronaldo, explica. Ah, Você vocês, um... vocês já me avisaram, Ui. vocês me alertaram, né? Ui. Falando Ui. do Flamengo, o Flamengo era Agora, eu alertei também ontem Ui. o Bruno vou... Mendes, velho. Você lembra que eu falei? Eu lembro, Você lembro. falou Do pena, não sei o quê. É, falei, esse cara vai fazer pênalti, vai fazer Ui. uma lambança". Mas é, Ui. a verdade é uma só. O que isso. vale é o que vocês levantaram, é a torcida. Dizer o quê para a torcida? Não tem o que dizer para a torcida, que a torcida foi o que mais jogou. Para aí, ó. A torcida foi o que mais jogou nesses dois jogos contra o Flamengo. A torcida do Corinthians mais jogou. ó. Porque o carrinho do eu, eu, eu, Davi Luiz lá, do jeito que o Corinthians não gosta. O carrinho do Davi Luiz? Do jeito que o Corinthians Estilo gosta, o Corinthians. Estilo, estilo Corinthians. Estilo o Ezequiel, o Marte tem Gostosinho, o é, Dunga por jogar, é, lá é. que é... Do jeito que o do, do Corinthians gosta, do Davi Luiz. Então, carinho, aí eu, cara. eu quero saber também hoje, né, se o pessoal sabe... Porque o Flamengo bate, hein? É, quero, Flamengo, Flamengo, Flamengo bate, Flamengo bate. E o Raul Gustavo, que colocou a testa no rosto do juiz. E não aconteceu nada pelo amarelo. Ele pediu pra soprar o olho. É, como? É que vocês tudo também? Ele falou, juiz não, sopra aqui. Aí <risos> <Ele> gostou dele, <mesmo, risos> sopra aqui, sopra. Abraçada do Bruno é, Mendes Então, por que ali. O, o Gabigol começou a pintar o jogo e Gabigol, o juiz. Gabigol. É, aí o Gabigol fez Facebook. Uh, uh. O Raul foi, foi pra cima. O Raul foi pra cima dele. Uh. Uh. Que diferença. Não, eu não vou chorar, Agora, não. fale do time que está classificado, que está esperando <risos> ou pelo Tadjeri, já se enfrentaram na fase <risos> de grupos, ou pelo velho Sarsfield, do Cacique Medina, conheço bem. Quê? Fale do Flamengo, do Flamengo classificado. <risos> Falar do Flamengo? Flamengo, Flamengo que esporte. ganhou as duas. Fala aí, dele do Flamengo. Flamengo, voltou <risos> a ser o Flamengo em 2019, hein? Será? Mas, irmão, falaram com o Corinthians, jogaram, o Corinthians Mas, jogou muito foi deu um chute no gol do Adson, mais ou menos, aquele chutezinho mais ou menos do Adson. O é, Santos pegou, só, né? Só é que menos, quando o adversário é tão menos, superior, aí, eu ouvi hoje de manhã assim, ainda Isso. bem, foi só 1 a 0 Não, e os caras nas <risos> redes sociais, meu A Conceição traída mesmo. Os caras nas redes, <risos> redes <sociais, risos> <mano, risos> cara nas redes sociais, os Corinthians nas redes sociais. O Pô, quê? Eu, eu, eu Ei, mano, você não falou que ia ser 4x0? Foi só um, é esse, é outra, o que, os cara comemorando, o cara comemorando que quem perdeu. Tem de um, um... Quem tem o Caço, quem tem o Caço pode Nossa. comemorar que tem o Caço. Porque nesses dois jogos aí era para ter, é pra ter sido mais, mais um pouquinho mais. Aqui, aqui na Arena, agora, pela folha salarial que não, tem o Corinthians, não, não, pelos jogadores pegou. que voltaram e também pelos jogadores que o Corinthians contratou, não foi uma diferença muito grande? Foi, foi não, eu falei que pela folha salarial do Corinthians, pelos reforços, pelo elenco, não foi muita diferença entre as duas equipes? Tem que tirar o do Vitor Pereira. Que ele tá colocando intensidade no time. O que o rapaz? tem? Né? A intensidade é essa marcação que faz com que não, o Rafa Não, mas não foi isso que eu perguntei. Marcação, viu? Você mas tá respondendo outra... irmão. Rafa. Que, que então. intensidade teve ontem, tio? <risos> intensidade que um na marcação. E o Watson. marcação oh. fazendo meter dois gols. Oh. A única cima cima da marcação é aí. Esse maluco tá muito louco. Esse maluco tá muito louco. na marcação precisando marcar dois gols. e o Corinthians não jogou. Oh. Oh. O Corinthians marcou. Não, eu vou entender. O Corinthians não tô tô e marcou. Porque o Victor pediu O Victor igual pra igual, O Victor pediu pra marcar. Precisando dois gols. Parabéns, Victor. Se vai no box de box, toma mais. Se vai no ah, goleiro, gente, não, Porque a qualidade do O, tipo, o Vitor Pereira deveria ter maior. feito isso aqui na Neoquímica Arena, mas não achou que era melhor aqui. o Flamengo Se tivesse jogado mais fechado aqui é. na Neoquímica Arena, talvez não tivesse tomado dois. É. Mas Se poderia que ter jogado. Ué? A tá é bom de tijolo no, no, no, no cara. Não, então ah, se foi não, tão bem fechado, como é que tomou Eu doce é que tomou em tomou casa? Dois. Ah, por quê? Porque a qualidade do Flamengo vocês assistiram, assistiu, o João. Qual o doce? Os dois. O, a massagem dos então, dois. Então escolhe massagem só, os dois. a qualidade do time dos massagem caras os é diferente. Massagem dos dois. A única qualidade Agora... que tinha no ataque é, era o é, William, é, é, que é, lutava é, tão é. bem. Ó, vem aqui. Pra quem foi eliminado com propriedade, sem discussão, tá falando muito. O Flamengo é que tem que ser exaltado. O time que ganhou aqui em São Paulo, que ontem venceu outra vez, que tem a Rascaeta, Gabigol, que tem Pedro, que tem Everton Ribeiro, que tem Rodinei em grande fase, jogou muito na primeira etapa. Uma equipe bem organizada pelo Dorival, Léo Pereira gigante com Davi Luiz, a zaga lá do Flamengo. Enfim, o Flamengo é que tem que ser exaltado hoje. E agora, pra descontrair, porque o Ronaldo tá muito triste, deixa ele pensar em outras coisas, só um pouquinho. Rona Boa. e Denilson, Boa, mudem o assunto. É isso, gente. Esse é o vídeo do canal aí. Jogo aberto. Chora, Ronaldão. Chora, Ronaldão. É, rapaz, dele perdeu, ele vai ficar pensando aquele jogo, aquele jogo... Aquele jogo que calou os corintianos Os corintianos, ó Tudo calado Tudo calado Tem que ser assim mesmo Porque, meu amigo, aqui é Flamengo Aqui é Flamengo Ninguém, cara, ninguém para o Flamengo Ninguém, cara Será que ninguém para o Flamengo? Ninguém mesmo, ninguém É Porque o Flamengo, tipo assim, foi bem, né? É, primeiro tempo Né coisas atacava Todo o Torcedor não apoio do time Silêncio Às vezes aquele barulho Barulho lá, lá de cima do Maracanã Cantava, mas os outros aqui Que era, que era do Torcedor mesmo Que é bem pertinho do campo Não cantava, né Mas é isso, né O Flamengo foi melhorando, ficou ficando maduro E o Flamengo Fazendo o gol dele, né? Pela assistência do Arrascaeta, né? Três dedos para, para Pedro, meu Deus do céu, que joga muito, hein? Aí o sua mãe vem falar aqui: ah, esse time, esse time não, o Arrascaeta não, não tem time para jogar na Europa. Claro que tem, claro que tem. O Arrascaeta, gente, é o jogador que dá, que é o jogador. Mais assistências do mundo Trapassou ali, não é o Messi Eu vi isso, entendeu? Então Quem tem time? Manchester like. Mas a multa dele é cara Né? Times lá da Europa Né? Grandes brigo pra contratar ele Entendeu? Aí o Somani vem falar besteira Para com isso, né? Que meu irmão, Flamengo Tem futebol pra ganhar título, né? Tempo de para ganhar título. E o Pedro sonhando com uma Copa, né? Sonhando. Mas a gente gosta muito dele, admira o trabalho dele e vai aí, Deus quiser, convocar pro, ele para a Copa. Quem sabe, né? Jogar a sua primeira Copa do mundo, mesmo sendo reserva, né? No jogo, mas ele pode entrar no segundo tempo, né? Mas vamos ver, né? Mas é um jogador muito bom, Pedro, né? E é isso. Mas, é isso, né? Chora, Ronaldão. Ronaldão, rapaz. Não tá feliz da vida. O time dele perdeu. Mas é isso, né? O está tá numa péssima fase, hein? É, o time perdeu pro Atlético E o time que eliminou o Nacional do Uruguai, Tio Isidro Soares, né? ex e ex-Atlético de Madrid, né? E, e esse Liverpool também jogou no Liverpool o o Suárez e é isso será coisa de espaço? Não passa né passa não passa não jogando jogando na casa dele não passa né? porque essa fase aí não tá bem não e é isso se inscreve no canal deixa o like ativa a notificação para você não perder nada eu era chuva de like deixa o like tá bom rumo ao mil inscritos tá bom então é isso é também é, compartilhar para a galera. É muito importante compartilhar para a galera. Tá bom? Então, bom, então, muito obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau.